Oi, eu sou o Cup e recentemente eu fui chamado para participar de uma matéria da BBC News Brasil. Foi uma matéria sobre pessoas não binárias e a mesma pessoa que fez essa matéria também fez uma matéria sobre assexuais. Então eu achei que seria uma coisa muito interessante de participar. E de fato foi. A matéria, além de mim, conta com algumas outras pessoas não binárias e ela perpassa por algumas de nossas vivências e dificuldades dentro da sociedade binarista que nós vivemos. Mas, obviamente, nem tudo são flores. Não, porque basicamente ficou mais claro ainda o quão problemático é a visão das pessoas sobre pessoas não binárias E pessoas trans em geral. Eu tive tantas mensagens direcionadas a minha pessoa de forma extremamente ofensiva que eu decidi por que não trazer pra cá essas mensagens e vamos, vamos observar essas mensagens. Porque assim, as pessoas elas gostam de usar a internet pra falar o que quiser como se não existisse amanhã Como se eu, que tô lá na matéria, nunca fosse ver aquilo Não, porque a internet protegeu elas Não, né? Fico me perguntando se as suas pessoas diriam as mesmas coisas que elas dizem ali Se elas me vissem assim, pessoalmente eu me conhecessem Eu vou deixar um link da notícia em si na descrição Caso você queira ver ela na íntegra Eu não vou falar a notícia aqui, eu não vou falar o que teve lá Vai lá ler é uma matéria interessante. E esses comentários eu estou tirando especificamente dos comentários da postagem da BBC News no Facebook e no Twitter. Porque na matéria em si, no site da BBC, não tem comentários. Então os comentários são no Facebook e no Twitter. Vamos para esse inferno de comentários, né? Comentário e noticiário de internet já é uma coisa que... Hum. O fato de você não se considerar algo não significa que você não seja. Eu mesmo não me considero feio assim eu não vou discordar dessa estatização mas eu também não acho que ela de qualquer forma invalida a identidade de pessoas não binárias eu acho que você é feio e eu continuo sendo não binário cada um pode ser o que quiser basta se apresentar como tal para ser tratado como o que quiser mas biologicamente, só existem em dois sexos. Subverter a ordem natural dos documentos não vai ajudar ninguém a mudar de sexo. O organismo ainda será o mesmo. As pessoas gostam de trazer esse lance da biologia como uma coisa que invalida a existência de pessoas não binárias, mas isso simplesmente não faz sentido. Nem um pouco. Nem um pouco. Primeiro porque mostra que as pessoas não sabem o que é gênero. Porque quando a gente tá falando de identidade de gênero, a gente não tá falando de sexo A gente não tá falando de órgãos, de organismo. A gente tá falando de uma coisa que é muito mais social E ao fazer isso, ao tentar usar a biologia pra invalidar pessoas não binárias Essas pessoas só provam que elas também não conhecem a biologia Porque ao falar coisas desse tipo, biologicamente só existem dois sexos elas percebem que elas também não sabem que existem pessoas intersexuais. Intersexuais não provam que existem pessoas não binárias, mas prova que essa pessoa não sabe biologia também. Para sua informação, existem pessoas que biologicamente não são completamente homens e biologicamente também não são completamente mulheres. Pode-se dar de diferentes formas, seja por motivos cromossomais ou por questões hormonais, alguma coisa que aconteceu no desenvolvimento do seu corpo, seu órgão pode se desenvolver de uma forma ambígua, que não é claramente um pênis ou claramente uma vagina, seus cromossomos podem não ser xixi ou XY. Então, não. Dizer que só existe biologicamente homem e mulher é ignorar a biologia. E se tiver câncer na próstata ou no colo do útero? Vai pra onde? Pro oncologista? Eu acho que essa, essa era óbvia, na verdade. Existem diversos desses comentários que chegam e puxam pra um fator biológico assim, ai, olha esse. Isso. isso é caso de terapia. Porque a dualidade faz parte da biologia natural dos seres. Não há meio termo na natureza. Querem problematizar até isso. A loucura domina de vez. Não há meio termo da natureza. Existem espécies que são hermafroditas. O natural da espécie é ser hermafrodita. Você sabe do que você tá falando? É sério, eu juro pra vocês. Eu acho que 80% dessas pessoas que tentam pautar, invalidar a identidade das pessoas na biologia, não sabem nada de biologia. Elas acham que sabem, elas lembram uma coisa vagamente assim, do ensino fundamental delas. E elas acham que aquilo ali é a resposta de toda a invalidação do mundo. Resumindo a matéria. É um bi que gosta de chamar mais atenção do que os outros. Ó, pra início de conversa, a matéria não é sobre uma pessoa. Isso simplesmente não faz sentido nenhum. Aí <risos> A matéria é sobre identidade de gênero. E esse tipo de comentário só faz perceber porque, tipo, eu tenho que chegar e continuar dizendo que identidade de gênero não é orientação sexual. São coisas diferentes. E às vezes parece, tipo, óbvio. Mas não é pra maioria das pessoas. Não é óbvio. E são coisas diferentes. A forma com que eu me identifico não tem nada a ver com as pessoas por quem eu me atraio. Eu acho engraçado. Essa pessoa aqui veio e fala. A Austrália é um país de primeiro mundo. E lá a prioridade se constitui em dever cumprido e não em dever de minorias. Eu não sei por que ele começou a falar de Austrália. Mas a Austrália é um país que reconhece pessoas de gênero neutro já. Sabia? Eu acho que isso tá citado na matéria. Eles claramente se importam mais com a existência de pessoas que não se identificam nem como homem, como mulher. Do que o Brasil. Então... Alguém me explica esse aqui, sério? Tenta gravidar então, para ver se faz sentido. Alguém não binário tá falando sobre engravidar. Simplesmente não faz sentido. Se eu quiser um filho, eu tenho diversas formas de conseguir esse filho. A depender da pessoa com quem eu estiver, eu posso ter um filho. E logicamente com aquela pessoa ou eu posso ter diversas outras formas. Existe inseminação artificial, existe adoção, existem diversas formas de se ter filho. E ser uma pessoa não binária não impede nem um pouco a gravidez. Uma coisa que se repete demais é esse tipo de comentário. O um comentário que a pessoa chega e fala que pra que está falando sobre isso quando tem coisas muito mais importantes pra se falar. Não tem mais nada acontecendo no país. Tá tudo bem por aqui. O importante é dar atenção pra isso. É, realmente, o Brasil não tem nada com se preocupar, somos o primeiro mundo. Há inúmeros casos relevantes para ser prioridade a ser discutido. Analfabetismo, saneamento básico, invasão escolar, auxílio-doença, não sei o que lá. Olha, eu tenho algumas coisas importantes para falar sobre esse tipo de comentário. Primeiro que falar sobre uma coisa não impede de falar sobre outras coisas. Eu acho que nós temos diversos problemas no mundo, no Brasil, e nós temos que falar sobre todos esses problemas. A gente não tem que ficar deixando de falar sobre os outros pra falar sobre o. A gente pode discutir tudo e a gente pode tentar resolver tudo. Não a gente só pode como a gente deve. Ficar ignorando o problema é idiota. E a outra coisa é... A pessoa chega e vem e fala Ah, saneamento básico, é fome, miséria, violência. Temos que discutir sobre isso. Pra que ficar discutindo sobre isso? Mas ela tá aqui num comentário sobre pessoas não binárias falando sobre pessoas não binárias. Ela não tá discutindo sobre isso. A pessoa chega e fala, no Brasil existem coisas muito mais importantes para ser discutido E você não tá discutindo nenhuma delas Nem sobre pessoas não binárias, nem sobre todas essas outras coisas que você julga ser mais importantes É sério, eu fico muito frustrado com ele. Eu ainda estou falando sobre esse tipo de comentário sim Porque eu fico muito frustrado porque ele mostra a falta de empatia que as pessoas têm sobre outras pessoas Ele chega e fala, eu acredito que enquanto não tivermos um muito básico Educação e saúde de qualidade, esses temas devem ser deixados de lados ao menos por enquanto eu acho muito interessante porque as pessoas chegam e falam esse tipo de coisa como se fossem problemas menos relevantes, mas nunca pararam pra pensar que para as pessoas trans, para as pessoas não binárias, esses temas podem ser os temas mais relevantes das vidas delas. Você nunca parou pra pensar que você tem o privilégio de ter nascido esse gênero e que por causa disso você deixa de viver um monte de coisas das quais a gente vive? E eu nem gosto de me colocar tanto no meio, porque eu sou uma pessoa que, apesar de ser uma pessoa trans não binária, eu tenho diversos privilégios. Mas diversas outras pessoas trans e trans não binárias não têm a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. 35 anos! Meu Deus! No ano passado, 163 pessoas foram assassinadas por serem trans. Não é porque elas morreram de gripe, de doenças aleatórias, porque elas foram roubadas. Não! Elas foram assassinadas porque elas são trans. Não existem pessoas cisgêneras que morrem por ser cisgêneras. Pessoas trans são excluídas do mercado de trabalho porque as pessoas não querem ter atendentes trans em suas lojas, e em suas empresas. Pessoas trans sofrem na escola, são desestimuladas a frequentarem o um ambiente escolar. Existem diversos problemas com a população trans que só ocorrem porque as pessoas são trans e por causa da discriminação que existe contra pessoas trans. E para elas, esses são os maiores problemas da vida delas. Então você chegar e falar que eles não são importantes é ter zero, zero de empatia. Ah, gente, lembra de curtir o vídeo se você estiver gostando. E deixa um comentário aí falando qual foi a pior coisa que vocês já ouviram falar sobre pessoas no binário, sabe? Porque realmente existe muita muita besteira, muita baboseira que as pessoas falam. O que foi que você já ouviu? Só não vale entrar no banheiro do shopping, então. Segura e imédia em casa. Não? Eu penso se essa pessoa precisa fazer um tratamento médico. Se ela diz que é neutro, ou se ela cita os fatos biológicos. Novamente, pessoas saltando na biologia, coisas que a biologia não diz. As pessoas falam, falam tanto em fatos biológicos, ou fatos científicos, mas ninguém traz esses fatos biológicos e científicos que provam a inexistência de pessoas não-binárias. As pessoas têm fé de que a ciência nega a não-binariedade, ou pessoas trans. Quando na verdade, não. Simplesmente não. E as pessoas têm as perguntas mais idiotas, tipo, se a pessoa desaparecer, como fazer a busca? Como assim? Como fazer busca, menina? Vai ser um procedimento como qualquer outro. Você acha que o, os policiais vão bugar porque chegar e falar, ai, ah, é a pessoa é não binária? Sabe? Existem diversos, diversos elementos do quais compõem uma busca policial, sabe? Se o fato dela ser uma pessoa não binária até vai facilitar a busca porque é uma questão muito mais específica. Do que das outras pessoas E aí diversas, diversas pessoas chegam e, tipo, querem zoar de pessoas não binárias Falando que elas se identificam com objetos, com animais, com outras pessoas Isso mostra o quão ignorante elas são Gênero não é um objeto, gênero não é uma espécie Você não se identifica como humano Ser humano ou não, não é questão de identidade Ser um objeto ou não, não é questão de identidade Então vocês realmente só mostram o quão ignorante vocês são Comentários como ah, eu te entendo, meu amigo. Eu sou um helicóptero de Apache. Eu me sinto um bolinho de arroz. Nessa teoria, eu posso me considerar como Napoleão Bonaparte, renascido e exigir o D na França, né? Não! E essa pessoa aqui, eu acredito que ela realmente direcionou esse comentário especificamente sobre mim, porque eu sou uma pessoa agenda E ele falou, reconhecimento de um gênero que não reconhece nenhum outro gênero? Ok. Ser gênero não é sobre não reconhecer gêneros, é sobre não se identificar com gênero algum. Como assim? Como ele faz xixi? Fácil assim. Alguém me explica. O que, que fazer xixi tem a ver com identidade de gênero? E eu vou ser bem sincero. Eu nem peguei os piores comentários. Os mais ofensivos. Os que realmente vêm e me agridem. Teve até gente dizendo que eu me identifico como uma pessoa não binária só pra entrar em banheiros femininos. Para sediar mulheres. E assim, por mais que esses comentários tão ofensivos, tão agressivos, que estejam sendo dirigidos à minha pessoa e as pessoas não binárias que foram incluídas naquela reportagem esses comentários não me atingem e eles só não me atingem porque eu sei que essas pessoas não estão falando de mim mas sim da ideia de o que é uma pessoa não binária que elas têm na mente delas e elas só tem essa ideia porque elas são ignorantes, no, no real sentido da palavra, elas não sabem, elas não têm acesso à informação, elas não convivem com pessoas não binárias, elas não sabem o que é uma pessoa não binária, o que é a vida de uma pessoa não binária, e por mais que teve várias pessoas me agredindo, agredindo as outras pessoas não binárias da reportagem, teve diversas pessoas que através desse tipo de coisa, desconstruiu esse estereótipo e esse preconceito, ficou conhecendo mais sobre pessoas não binárias, passou a entender um pouco melhor e ficou curioso a pesquisar sobre mais porque também, quando eu comecei a fazer vídeo para o YouTube eu sabia que esse tipo de coisa ia chegar, eu sabia que esse tipo de reação ia chegar em mim então eu já estava um pouco preparado para isso mas é isso que eu procuro fazer aqui no meu canal, é isso que eu procurei fazer lá naquela reportagem, trazer informação para outras pessoas eu acho que é isso que é o foco, e que deve ser o foco da gente, sabe, que estamos lutando por direitos Iguais. Não faz esses barulhos de mordidas do lado do microfone não, por favor. Por quê? Porque vai sair um vídeo com... Não, eu não vou ficar aqui quando você voltar a gravar Então, eu tô gravando. <risos>